Início perfeito eu acho para um jogo que vai expressar muito ódio na minha alma. Bora jogar Super Meat Boy. E vendo o que é que dá Enfim, eu nunca vi um gameplay desse jogo Apesar dele ser um jogo bem, um tanto quanto antigo E nem joguei ele ainda Então, tudo que eu vou fazer aqui é uma experiência nova Eu só conheço ele, tipo, por saber que é irritante e difícil Mas bora lá Ignora esse pequeno detalhe Tá, vamos ver do que se trata. As primeiras fases devem ser mais fáceis. <risos> A floresta. Nossa, muita fase. Tudo bem, vamos lá, vamos ver do que se trata. Uh... Tá, eu pulo aqui o corvo Parado Não Não Tá Opa Tá, entendi Mais ou menos Do que, se, com, com, com que funciona Ele grudou na parede Parece transformista, não é mesmo? Será que alguém lembra desse joguinho antigo? Se bem que Assassin's Creed faz isso, eu não tenho certeza. O legal é que o meu inimigo é um ninja. Ele sempre, tipo, captura a, a menina e desaparece numa bola de fumaça. Cara, eu não entendi o que eu tenho que fazer. Ah! Ah, sim. Uhul! Ah, até que é bem facinho. Pelo menos agora, no começo, é bem facinho. que eu quero pegar essa coisa aqui. Não! Tá, calma. Meu Deus, eu sou horrível. Ah, foi. Tá, tudo bem. Eu li você. Não! Calma, é difícil escalar paredes desse jeito. Calma. Ah! Easy. Tá, agora eu acho que é quando as coisas começam a ficar mais chatinhas. Merda. Ah! O cara sai deslizando, gente. Tipo.. Se você corre com esse pedacinho. De... Olha isso! Ele desliza até a... a.. Nossa, passei raspando. Até essa máquina aí. Putz! Desculpa, gente. Eu não sei se o problema é eu que sou ruim mesmo no jogo que é difícil no momento. Tá, calma, eu consigo fazer isso. Se eu morrer. 20 vezes, eu. Deleto o canal. Se eu morrer 20 vezes, eu. vim esse jogo. Véi, o que, que eu tenho que fazer pra passar tá ali? Desculpa. Calma, paciência. Paciência, meu jovem. Acho que eu tô preparando esse quadradinho. Uh! Easy, nem morri. Zero mortes. Ah, tudo bem. Olha, tem um... Não! Eu quero pegar aquela coisinha. Será que dá? Easy to hmm. Tá. Ah, esse foi fácil. Poxa, esse, é, esse, esse foi muito fácil. Continua é na campanha de zero mortes. Eu fudeu agora. Ah! <risos> o legal é que eu só ganhei grade a mais em duas fases, eu acho. Bem simplesinho. Eu ainda acho que essas fases que eu tô morrendo... Era pra ser tipo, fases de tutorial, só pra eu poder entender as mecânicas do jogo. Aí daqui a pouco vai começar a ficar sinistro e eu foder. Tipo... Droga. <risos> Carne bem passada. Putz, de novo! Calma. Não! putz não, desculpa, foi sem querer, foi sem... Eu não sei se vocês escutaram isso, mas eu estava batendo minha mão na minha cara agora. Ah, eu esqueci que... Ah, haha. O legal é que, antes de eu comprar, na verdade, no dia que eu comprei o jogo, eu tava pensando em algo do gênero. Será que esse jogo é tão difícil assim? Eu já ouvi falar do recorde mundial dele ser... Mundial, não. Do recorde desse jogo, você pegar uma conquista impossível, ou algo do gênero, que poucas pessoas fizeram. Acho que eu vou conseguir fazer, será? Não, acho que eu não vou conseguir. É... Droga. Opa. Velho, eu fiz tudo bonitinho, eu caguei depois. Ah. Tudo bem. Easy, easy, easy. Tá tudo bem. Wow! cara eu quero saber que porta é que você quer. Ah, ok. Tá, tá, tá, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estou confuso. Ah, o Nyan Cat passou Ah, não. Ah, assim, isso deve ser tipo um minigame secreto que fica nas fases, em algumas fases. Como pode eu morri! Desculpa. Pelo menos esse aqui é bonitinho. Você não morre, vai explodir carne pra tudo que é lado. Explode um, um arco-íris. É só que fofo. Tá, calma. É fácil. fácil, fácil, fácil, fácil, fácil. Easy. Easy, easy, easy, easy, easy. Easy, easy, easy, easy, easy. easy, easy. Easy. easy, easy, easy. Ah, não tem mais. Merda. Easy, easy. Ah, se eu subir isso aqui eu saio voando, que legal. Easy, easy, easy. Eu achei que eu ia continuar no mundo, mas pelo menos essa coisinha aqui, de nin... esse ninjazinho é mais fácil de controlar, que é o Boy. Easy, easy, easy, easy. Commander Vision. Hummm. Tá, vamos continuar, eu vou terminar esse mundo. Não sei com quanto tempo que eu tô gravando, mas eu acho que eu vou tentar terminar esse mundo num vídeo só, bora. Então, pessoal, eu tô aqui de volta porque o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, então eu tive que voltar aqui pra poder fazer o um encerramento. Ele deu mais ou menos umas meia hora, então vão ser dois vídeos pro primeiro mundo do jogo. E é isso aí. Basicamente, eu queria encerrar o vídeo aqui, dizendo que muito obrigado, tipo, de verdade, se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu, sou, eu tô começando no, no YouTube agora, então eu fico muito feliz que você tenha assistido, meu caro espectador. Se você tiver gostado, sinta-se livre para deixar o like, porque aí me ajuda a divulgar o canal, né? Claro. E se quiser se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Obrigado e espero te ver de novo no próximo vídeo. Fui!